Essa é a cidade de Portel, localizada na região da Ilha do Marajó, fundada em 24 de janeiro de 1758. O município fica a cerca de 267 km da capital do estado do Pará, Belém. Segundo a estimativa feita no ano de 2020 pelo IBGE, o município possui uma população de 62.945 habitantes, o possui um imenso potencial turístico devido ao seu aspecto paisagístico singular, com belas praias, rios, igarapés e ilhas. Também é bastante conhecido o cenário musical por sua cena na área do rock, já que possui um dos maiores festivais da Amazônia, o port Real Metal Fest, que ocorre há mais de 15 anos, trazendo várias bandas da região e de todo o Brasil. Em relação à cena do rock em Portel, a mesma surgiu em meados dos anos 70, onde uma empresa norte-americana denominada Amazônia Compensados e Laminados Amacol se instalou na cidade. Dessa forma, alguns de seus funcionários, principalmente os norte-americanos, acabaram disseminando o estilo musical no local, gerando na verdade um intercâmbio cultural. No ano de 2008, a empresa encerrou suas atividades e suas propriedades foram ocupadas por moradores locais, a maioria ex-funcionários em busca de seus direitos. Diante de todo esse contexto cultural, social e empresarial, o rocker ferveceu em Portel e continua muito consistente até os dias de hoje para se ter melhores detalhes sobre essa história, conversamos com Bruno Lobo, portelense, historiador e apaixonado por heavy metal, que apresentou em seu TCC de Licenciatura em História, um tema relacionado à cena do rock em Portel. Fale galera, beleza? É, meu nome é Bruno Lobo, sou professor, historiador. E a defesa do meu TCC foi aí, né, envolvendo a história do heavy metal no município de Portel. Estudando aí através de fontes históricas e algumas entrevistas que eu fiz com pessoas que venciaram o momento dos anos 80, dos anos 70, aqui no município de Portel, é tudo apontava só para um, uma coisa, americano da empresa norte-americana Georgia Pacific. meados aí da, de, da década de 50, né, manteve uma filial aqui no município de Portel. Com isso, começou a circular alguns discos de LP, né? discos de vinis, no município de bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, entre outras aí da, da época. Né? E quem já tinha simpatia assim, já ouvia os grupos da Jovem Guarda, né? é, logo se familiarizava aí com, com o estilo do heavy metal e queria conhecer mais dessas bandas estrangeiras. O né? rock hoje em dia, né? no município de Portel, teve um avanço muito grande é, através aí do, dos, dos meios de comunicação, né? Internet está ajudando bastante nessa, nisso aí, né? É, aqui no município de Portel o negócio ficou melhor, foi melhorando mais. Hoje, hoje em dia nós, nós já temos é, eventos, né? Olha, um, um dos eventos aí é o Portel Metal Fest, que é conhecido aí mundialmente, né? Então tudo começou aí, né, com essa, com essa união de cultura, né, cara? É, ou seja, os moradores de Portel né? abraçando a cultura americana. O rock, em geral, é um dos poucos estilos musicais que pode ser difundido mundialmente e tem um grande poder de despertar sentimentos. Apesar da distância que Portel se encontra das grandes metrópoles, não a impediu de se destacar no cenário nacional do rock e expandir cada vez mais esse estilo musical.